Beleza. Isso! Cadê a viola, seu moço? Cantando muito ainda? É, falando, mas não, cantando, mesmo de quando a gente tem que cantar, que não pode parar não, né? Pode oh, não! Uma galera, assim, né? Tem uma da galera cigana, aqui, uma violazinha para de quando a o povo, hein? Isso! Estamos aqui, gente, com a Adriana aqui, um dos integrantes da dupla Reis e a Adriana, a dupla cigana de maior festa aqui da região. E aí, Adriana, vai ter, vai, ter, vai ter companhia, meu irmão, vai vir uns amigos nossos aí, é. de... De São Paulo, de toda a parte do Brasil aí na expedição Cross Vamos então, estar tá chegando por aí em breve Tem uns músicos também na parada, tem uns esportistas vamos saber disso, rapaz, que Eu queria que você desse aí as boas-vindas, falar das expectativas aí que você espera Rapaz, é um prazer que a gente tem para esse povo aí, estamos aqui esperando gatos abertos Assim como eu, com a comunidade inteira chegando aqui de Mombaí Bahia, né Estamos grande aqui, a galera aqui Estamos aqui de braços abertos, esperando esse pessoal pela a Avenida HB Citroën E estamos aí com o maior prazer a pra receber e fazer o possível para que fique o melhor aqui para nós. E também fazer uma festinha, Tem né? Que ninguém festinha, é de fé. Né? <risos> é. que... tocar uma viola, né? Mostrar, mostrar o, o, o dom. Mostrar o trabalho é. também da Doutora Cigana, Regi Adriana, aqui também para eles. Isso é um é. prazer da gente pra receber esse povo aqui um, com nós. É isso? Ah, isso, meu irmão. Aí, ó. Então isso já é quero que você, que você deixa aí, deixa aí fazer o o convite aí para galera conhecer um pouco mais aí da cultura cigana, né? Nós é convidado convidados desde já, estamos aí esperando por vocês. E a galera do Citroën pode vir, nós estamos aí, tanto eu como a comunidade cigana inteira de Bombaí. Estamos aí esperando por vocês, esse povo aí. Qualquer hora que chegar nós estamos aí esperando. Beleza, Beleza irmão. Bem-vindo, Bombaí. <risos> Grande abraço. Valeu, valeu. Estamos aí. Sim.